Olá amigos e amigas Positiva Hebreistianos no meu canal, bem-vindos! Muito obrigado por você aí estar inscrito, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar sempre em todo lugar onde você for, onde a planta do teu pé pisar que seja abençoada, tá certo? Dá o teu like, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho de notificações para você não esquecer e não perder nada aí já que você gosta aí das coisas curiosas que eu faço aqui bem gente olha só eu vou fazer uma correção naquele trabalho da diminuição da velocidade do ventilador olha só nesse caso aqui eu usei esse projeto para diminuir a velocidade do meu ventilador como você pode ver eu tenho aqui um dissipador de calor tenho três Mofets transistores, inclusive esses transistores aqui, eles não têm referência, tá? mas eles funcionaram bem para o que deveriam. E aqui nesse transistor, eu conectei o nosso Rotary Coder, que é o nosso codificador rotativo. E vamos fazer aí já já um esquema elétrico que eu fiz e deu muito certo para o roteador aqui da minha casa, diminuir, que o, o a minha energia aqui é de 12 volts. E eu precisei diminuir para o roteador para 9 volts. Olha só, 9, 10, 2 volts de diferença. E deu muito certo, está funcionando normalmente. E eu vou explicar para você como é que você vai fazer. E eu vou fazer isso também para o meu ventilador fotovoltaico. Mas antes disso, eu quero mandar aqui um salve especial para o meu amigo Cleiton. Cleiton Araújo, estás bem protegido aí, Cleiton, nosso irmão aí, Cleiton Araújo, que está na foto aí, provavelmente, né, sendo aí com a sua digníssima esposa. Cleiton, que sempre aí ele está compartilhando comigo seus projetos também, que são muito interessantes, né, brother Cleiton? E aí ele também gosta de fazer as suas experiências e está inscrito aí no meu canal, muito obrigado. Se você aí é, quiser também, você pode conhecer aí o Cleiton Araújo, vai lá no canal dele. E aqui, olha só, ele mandou um áudio. Ele mandou um áudio para mim perguntando se eu estou bem protegido. Sim! Boa tarde, meu amigo, meu amigo Guto. Boa. Estás bem protegido aí, Guto! Sim! <risos> eu vi lá teus vídeos, lá, aí, show de bola! Nossa, mano. A mãe. mudançazinha lá do, do ventiladorzinho lá Pois é Eu fiz praticamente aquela mesma modificação Ah, vai tu não tem uma câmera espião não, bicho! É? em casa Será, não! Será, hein? <risos> eu o também tem uma modificaçãozinha dessa também O um motorzinho também, 12 volts, pequenininho Que legal! Tô até usando ele aqui no, no serviço aqui Só que esse mesmo é bem pequenininha, né? eu não fiz ele gradual não Tá Eu certo. fiz um grande, puxei esses dias aí né, um, Que o rapaz encomendou Daquele meu mesmo lá de... É isso aí, Rastão Um abração pra você, meu nobre Cleiton Que dê tudo certo aí os seus projetos E também quero mandar Uma alô especial Para o meu nobre amigo Aqui também, que gosta de dividir Comigo as suas experiências É o nosso irmão Vitor Salles Vitor De Rocas... Roca Salles de Santa Rio Grande do Sul, um abração para você, tudo de bom, muita paz e muita positividade aí para você, irmão. Está aí o nosso irmão Vitor, que também ele está fazendo o seu projeto solar, não é? E ele começou já a comprar, olha só, ele já comprou, já chegou em casa, comprou inversor, comprou o seu painel solar, comprou o controlador de carga e está feliz, não é? é contente aí com o seu projeto solar e vai começar a fazer a instalação espero que dê tudo certo aí tá bom meu nobre amigo tudo de bom para você Vitor então vamos ao que interessa vamos fazer aqui um vídeo legal vou tentar fazer um vídeo rápido e bem fácil né porque eu gosto assim pra mim eu gosto de coisa fácil né às vezes a gente tenta de um lado tenta de outro faz um circuito mãe, mirabilante. Mas às vezes não dá certo, né? Então eu descobri aí um circuito bem legalzinho, bem fácil, bem easy. E vou <risos> estar passando, repassando para você a minha experiência aqui. Onde eu diminui de 12V para 9V para ligar o meu roteador Wi-Fi aqui de casa. E também vou fazer isso com o nosso ventilador. Já que o meu projeto aqui, olha só... O meu projeto com esses morfets não deu certo, infelizmente aí deu um probleminha, queimou o nosso regulador, potenciômetro e talvez também porque o meu potenciômetro não seja ideal. O ideal, pelo que eu vi aí na internet, no canal de um brother aí, que ele fez com quatro mofetes, o dissipador de calor mais o... Potenciômetro dele era de um de 10k e esse meu aqui ele é de 503 503k então não está dando certo não está funcionando com 503k eu vou descartar aqui né porque ele está tá aquecendo e se ele aquece ele não vai estar tá funcionando então para para ligar uma lâmpada LED como eu mostrei aí no vídeo eu não vou tirar o vídeo anterior porque ele funciona bem aí para ligar a lâmpada led inclusive eu estou usando no meu quarto sem dissipador de calor e ele não esquenta porque a lâmpada led de 12 volts ela já tem os dissipadores delas de calor e elas também não consomem muita amperagem com um, um ventilador ou também com um, um, um wi-fi um roteador wi-fi Olha só, então eu estava pesquisando aí, procurando vários dissipadores de calor Para poder fazer o meu projeto, o segundo projeto que está aqui do lado que eu vou mostrar para você Tenho esse dissipador de calor aqui, olha só que legal, esse aqui é massa, hein? mas fica muito grande né? Para estar tá colocando aí exposto em algum lugar E tem esse dissipador de calor pequenininho aqui, pequenino, pequenino Que eu tirei de uma placa de ar-condicionado split no caso, eu vou precisar de 2 a 3. Eu vou começar com 2 e vou ver qu quanto é que eles vão diminuir. Vou precisar também de 4 ou 6 4 ou 6 diodos, tá? Tá, aqui eu já tô 4 de outros aqui. Esses diodos, eles são de são diodes RL202 Tá bom? Todos quatro E a amperagem dele é muito boa tá? Você pode ver aqui que no terminal dele Ele resiste bem Então ele não vai queimar com facilidade E vou fazer um trabalho bem legal E vou estar mostrando para você agora Vou usar esses dois dissipadores de calor Eu já coloquei aqui Já me adiantei e já coloquei aqui um diodo. tá vendo? Não soldei porque não é não pega muito bem a soda nesse alumínio aqui. Com o nosso estanho. Então eu coloquei aqui bem fixo com o parafuso. Fiz uma volta aqui no terminal do fio dele. Arredondado e fixei aqui. E esse outro lado aqui eu vou estar soldando com o outro. Como eu vou mostrar para você aqui no meu diagrama. Que é muito simples para, para nós estarmos fazendo aí. Para diminuir a velocidade do nosso ventilador ou no caso para diminuir aí ah, para um, para colocar um um roteador em 12 volts aqui eu coloquei olha só o dissipador né? vou colocar esse aqui olha só ele está invertido né? coloquei aqui o dissipador tá aí aqui olha só eu vou colocar outro diodo certo que vai ficar junto com esse aqui é muito simples, gente. Vou colocar esse outro dissipador aqui. Que vai ficar nessa posição. Vou colocar esse diodo. Que vai conectar aqui. E esse que vai estar soldado nesse aqui. Aqui, esse vai ser o nosso projeto. Por, como é que vai funcionar? Esse diodo aqui... Eu vou colocar ele no caminho do neutro, ou pode ser também no caminho do positivo, positivo, tá certo? No caminho do fio entre um fio e outro. Por exemplo, tem aqui o fio do que liga o ventilador na bateria, tá certo? Aqui na, na bateria, aqui o positivo da bateria e aqui o negativo. Vamos dizer assim, ba Bateria. tá ligado aqui na bateria, no positivo O neutro eu vou passar direto Para cá Para o negativo Para ligar o que nós queremos né? Que no caso aqui Vai ser o nosso fã Ou então O nosso roteador Wi-Fi Depende do que do que você vai usar, não né? Pronto. Aqui está o nosso esquema elétrico. Ou para diminuir a velocidade do ventilador, que é 12 volts. 12 volts. Esse daqui é de 9, 9 volts. Tá? Então, se o meu ventilador está em 12 volts, ele está na potência máxima. E eu quero... Por exemplo, que ele fique com 10 volts ou até 9 volts, se necessário for, dependendo da velocidade que eu vou querer. Aqui eu tenho de 12, né? é 12 volts a nossa corrente da bateria aqui. E eu vou diminuir de 12 para... 9 volts, ok. Essa aqui é a nossa teoria. <risos> e eu vou trazer para você agora o motor do ventilador. Né? Que eu vou estar é como se fosse um desse aqui. Um fã. E vou pegar também o bateador para mostrar para você. Aqui eu tenho o nosso roteador. Aqui está a referência dele. Se você quiser saber de algo, como você pode ver, ele, ele consome. Aqui está, ele consome deixa eu ver se eu aproximo mais aqui um pouco agora ficou melhor ele consome aqui 9 volts e 600 miliamper. a amperagem vai permanecer a mesma coisa tá? vai fechar um pouco mas permanece forte também porque a amperagem vai ser a amperagem normal da bateria né? então a amperagem continua e a voltagem diminui porque o aparelho está livre para puxar a amperagem que ele quiser, como ele precisa de 600. Então aqui está o meu modelo que eu já mostrei para você da outra vez em um outro vídeo. Aqui está o meu. É simplesmente aqui, olha só: minha fonte é que é, é duas são dois dissipadores separados tá porque eles não podem estar juntos como eu estou mostrando para você que os dissipadores têm que estar separados porque eles vão conduzir a corrente daqui de onde eu vou ligar para o diodo e a partir do momento que ele conduz ao mesmo tempo, ele vai se conectando aqui e vai refrigerar o diodo. Porque o diodo ele vai ter uma resistência forte, né? que é a resistência de 12 volts da bateria. Então, vai passar uma resistência forte por aqui. E eu preciso fazer o seguinte aqui. Eu preciso refrigerá-lo e a gente vai estar refrigerando o nosso diodo com o nosso... Dissipador de calor, tá certo? Assim, esse aqui olha também. É um dissipador de calor muito bom. Tem que ficar bem apertado Agora sim ficou legal. Temos. Como no nosso desenho. Né? Então esse fio aqui. Eu vou colocar aqui no. No multímetro. Vamos colocar aqui no multímetro. Para ver. Quanto é que Vai. Quanto vai dar? Esse aqui eu vou ligar na bateria. Essa bateria aqui, gente, ela tem. Ela não tá bem carregada. Só tá no positivo. Eu vou cortar logo pelo positivo. Essa bateria aqui ela tem 9. Ela está com 11V, mas esse amperímetro aqui tem uma tolerância de 1V, então ela deve estar tá com 10, vai estar tá mostrando 9, alguma coisa assim. Eu vou fazer um teste aqui com, com o motor, com esse motorzinho aqui. esse aqui para esse ser um negativo então vamos ver a princípio quanto esse aqui é assim de lado Dá pra ver daí quanto, quantos volts a bateria tem e quantos volts vai dar aqui depois do nosso dá para ver, hein? Pronto. Vamos ver quanto tem a... essa bateria primeiro. A bateria, eita, tem que corrente contínua. Olha só, ela tá com nove volts. Você consegue ver daí nove volts. certo? Então agora eu vou conectar esse multímetro depois do nosso diodo para ver quanto é que vai dar. Positivo, negativo. Coloquei ao contrário Coloquei os diodos Virados para lá Tem que ser esse Aqui Esse é o lado positivo Agora vamos lá né? 9 volts E esse aqui, quanto é que vai dar? 6 Deu seis volts Veja só, nove, três volts, nós conseguimos diminuir. Eu vou colocar aqui essa hélice. Vamos ligar aqui na bateria. E vou ver aqui que ele consegue diminuir e se também vai oferecer muita resistência se vai aquecer depois eu vou colocar direto ali na, na tomada da minha bateria de 12 volts Bom, aparentemente diminuiu, deixa eu fazer uma, uma ligação direta aqui. dizer que o negócio tá aumentou bem e diminuiu razão é ah, tem um brother aí que falou que, que postou aí nos comentários disse que ele vai fazer um desse também né para diminuir a velocidade do ventilador do fotovoltaico dele que gasta muita energia que é aquele e agora para finalizar o nosso vídeo eu vou ligar ele num no fotovoltaico e estou aqui pegando nos dissipadores que até agora eles não estão esquentando e aqui os nossos diodos também eles não estão aquecendo eu vou agora pegar ali o ventilador grande e colocar na bateria maior que é a bateria toda potência que é daqui de casa bem, aqui está o nosso fotovoltaico e eu vou colocar esse eu vou colocar esse regulador aqui nesse fio que está entre os entre o neutro está passando com a ah, a condução pelo neutro, tá vendo? Ele vem aqui, ó, se conecta com o neutro. E quando eu girar o botão, esse botãozinho que tem aqui na frente, ele vai dar a opção de que força carga total, aí ele vai estar passando direto para o motor ou a força média. Se você quiser, você pode também fazer uma força mínima, né? Olha só, tá aqui... Depois eu vou procurar uma posição legal para ele, mas por enquanto vou colocar ele aqui em cima. só é para fazer o teste. Vou colocar aqui em cima dessa folhinha, porque a gente consegue identificá-la. E vou ligar aqui a tomada dele no 12V da minha bateria. Deixa eu pegar a extensão aqui. Aqui está, já liguei lá na tomada de 12 volts, nossa extensão e... Vapor total, que é o então normal, a carga é direto para o motor e menos carga. E agora vou, vou ver aqui, eu não tenho o teste a laser, né? mas em breve vou ter se Deus quiser, para ver aí o aquecimento. Nossos componentes, os mofetes, os dissipadores de calor, eles estão não estão gelados, mas eles estão frios. os diodos eles estão um pouquinho quente um pouquinho olha só dá pra... eles estão mornos dá pra segurar com... com a pele e ele não queima aparentemente eles estão funcionando bem, eu vou deixar um tempo aí vou deixar algum tempo, algumas horas funcionando para ver se deu tudo certo aqui com o nosso redutor ou o regulador aí de velocidade de 12 volts vamos dizer que vamos ver aqui com quanto tá fazer o teste aqui o ideal é fazer o teste com amperímetro né que é, com um multímetro né que é mais preciso só que o meu multímetro O multímetro ele não está bom então eu tenho que usar um perímetro mesmo vamos ver quantos volts está passando aqui aqui, aqui é positivo olha só 6 volts então eu vou botar direto agora né Desculpa aí gente o palavrão. Nove. Então tá caindo aí três volts e tá funcionando bem legal viu? Vou deixar aqui morno, tá morno, tá morno nosso dissipador de calor resistor o, o diodo está num calor razoável tudo tranquilo os dissipadores estão funcionando então aí a gente conseguiu dessa vez fazer o nosso redutor então vou passar aí esse dia esses dias aí testando para ver se vai dar tudo certo esse aí, gente, é mais um vídeo Com alegria Com muito carinho Que eu estou dividindo aí com você Minhas experiências Que essa aqui A gente não consegue dormir muito bem com um barulho desse né? velocidade total e Velocidade média Que foi aqui Se eu quiser diminuir mais ainda Aí eu vou fazer mais um esquema elétrico desse aqui Para poder estar instalando na velocidade em um por exemplo tá certo assim você pode fazer isso olha só eu fiz com meu roteador funcionou perfeitamente diminui de 12 para 9 volts e aqui está a minha fonte a minha engenhoca né? foi a minha primeira fonte que eu fiz e aqui dentro se você observar tem uns tem uns diodos que eles estão trabalhando dessa mesma forma aqui tá? junto com os dissipadores de calor e funcionando perfeitamente não cheira queimado tá tudo tranquilo você pode usar aí que vai dar certo e é estável tá gente a corrente que se mantém aqui estável pode ver que o ventilador ele não tá o pelo barulho dele que você tá ouvindo aqui ele não está oscilando é isso aí galera, um abração para você, se inscreve no meu canal, eu sou o Guto Rasta, tenho o maior prazer de estar junto com você fazendo minhas experiências. Então dá a tua opinião aí, se você gostou do vídeo, dá o teu like, um abração, se inscreve e aperta no sininho aí de notificações para você não perder nenhum dos meus vídeos e ficar por dentro de tudo aí nossos esquemas elétricos. Super! Fantásticos. Enquanto isso, eu vou ficar me refrescando aqui com o meu ventiladorzinho fotovoltaico. Tchau, galera! Fui!